Deus, graças a Ele. Estamos ao vivo mais uma vez com a nossa madrugada no Reino, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um amém aí, eu peço que você escreva aí, amém, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que a paz, que excede todo entendimento, possa estar sobre a nossa vida, não só hoje, mas por toda a eternidade. Amém? Vamos começar o nosso momento de comunhão com Deus. Através da leitura da palavra e também das orações. Amém? Né? Nosso momento de oração, nosso momento de leitura da palavra nessa madrugada no reino. Graças a Deus. Você que tem sua Bíblia, já adianta aí o livro de João. Primeiro capítulo de João. Em nome de Jesus. Se você não tem uma Bíblia, como eu sempre digo, o texto que nós vamos ler está na descrição do vídeo, mas não deixa de ler o texto com a gente em nome de Jesus. Aleluia! E antes de nós orarmos, eu peço a você, eu preciso pedir a você que faça essa grande obra do evangelista, que é clicar no like e também compartilhar o link da live. É uma grande obra do evangelista porque você vai estar... É, nos ajudando a trazer mais pessoas para estar aqui com a gente, orando, lendo a palavra, é, tendo esse momento de comunhão com Deus junto conosco. Então não deixe de deixar seu like, comentar, deixar um testemunho, é, dar um, um, uma crítica ou uma sugestão a respeito da próxima live, entendeu? Mas não deixe de interagir com a gente nos comentários e também compartilhar o link da live com seus amigos, seus Google WhatsApp e fazer essa aula de evangelista para a gente trazer mais pessoas para estar aqui com a gente nesse momento de comunhão com Deus. Eu sei que não é um momento fácil, né? que não é um horário que não é facilitado para todo mundo, né? mas é um horário peculiar, segundo a palavra de Deus, para nós estarmos orando ao Senhor, que à noite, pela madrugada... É um horário muito peculiar. Eu já falei isso aqui no canal. eu Quero falar depois mais vezes. Não vou falar agora para a gente não é, ficar a gente não, não perder muito tempo. Mas é um horário peculiar, segundo vários textos da Bíblia, um horário que Deus fez muitos sinais e maravilhas nesse horário da madrugada. Jesus andou sobre as águas na madrugada. Jesus nasceu pela madrugada e muitas outras coisas que aconteceram. Na madrugada, amém? Então não deixa aí de deixar seu like, comentar, compartilhar o link da live para nos ajudar a propagar a Palavra de Deus. Porque o meu maior intuito aqui é incentivar as pessoas a lerem as Escrituras e estar, ter uma comunhão com Deus. E assim eu também faço isso, né? Que eu também amo fazer isso, ter essa comunhão com Deus nas Escrituras, na leitura da Palavra, na, na, na oração. E assim compartilhar com as pessoas e ver... Quantas mais pessoas a gente consegue trazer para estar com a gente também nesse momento. Amém? Faça isso em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de 1 João, é, primeiro, capítulo, primeiro capítulo do livro de João. Nós vamos ler aí alguns versículos do primeiro capítulo de João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João amém? Abra aí o um capítulo primeiro, vamos orar? Senhor Deus amado, Deus querido, Senhor Deus de, de misericórdia, graças te damos, ó oh Deus, por esta noite, por este momento de estarmos aqui na tua presença, Deus querido, Deus amado, venha abençoar, Senhor Deus, este momento, vem nos fortificar na tua presença, Venha é nos alimentar, Senhor, com a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Seja no culto, seja, seja publicamente. Mas eu sei que o Senhor tem suas formas de falar com o teu povo. Seja pela tua palavra, seja por algum vaso, alguma pessoa que tu use para falar conosco. Mas a maior forma que o Senhor usa para falar conosco é através da tua palavra. Então nos alimenta, Senhor Deus, com a tua palavra nessa noite aonde quer que estejam neste momento, orando conosco, que o Senhor venha nos escolher esse coração, venha nos unir, Senhor Deus, na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo espírito, Pai querido, Pai amado, faça a tua vontade, faça o teu querer, joga por terra todo o mal, desfaça, Senhor Deus, toda a obra do inimigo, a tua honra e a tua glória, acampa os teus anjos ao nosso redor, Senhor Deus, nos dando livramento de todo o mal, livre a nossa família, Senhor Deus, de todo mal, te peço, nos dá paz, saúde, alegria, prosperidade, nos dê sabedoria resiliência, força, Senhor Deus, para continuarmos firmes nos teus desígnios, nos teus princípios, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Graças ao bom Deus. primeiro capítulo do livro de João... Aleluia. Eu ia ler, irmãos, a partir do versículo 43, mas vamos ler a partir do versículo 35, em nome de Jesus, que diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez ali com dois dos seus discípulos e olhando para Jesus que passava, disse. Eis o Cordeiro de Deus. Aqueles dois discípulos ouviram-lhe dizer isso e seguiram a Jesus. Voltando-se, Jesus, e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: que buscais? Disseram-lhes. Eles, Rabi, que traduzindo quer dizer Mestre. Onde pousas? Respondeu-lhes, Vinde. E vereis, foram, pois, e viram onde pousava, e passaram o dia com ele, era cerca da hora décima. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar, e que seguiram a Jesus. Ele achou, ele achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Havemos achado o Messias. Que traduzido quer dizer Cristo. E levou a Jesus, e, levou, e, e o levou a Jesus. Jesus, fixando nele, o olho disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. Que quer dizer Pedro. Aleluia. Glórias ao bom Deus. Desculpe, irmão, acabei saindo da, saindo da página que eu estava lendo aqui. Aleluia. Versículo 40. André, irmão de, de Simão, Pedro era um dos dois que ouviram João falar e que seguiam a Jesus. Ele achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, havemos achado messias que traduzido quer dizer cristo e o levou a jesus e jesus fixando o olho nele disse tu és simão filho de jonas tu serás chamado sefas que quer dizer pedro no dia seguinte jesus resolveu partir para galileia e achando a felipe disse-lhe segue-me ora felipe era de betsaida cidade de André e de Pedro. Felipe achou a Natanael e disse-lhe, acabamos de achar aquele quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, pode haver coisa bem-vinda de Nazaré? Disse-lhe Filipe. Vem e vê. Jesus vendo Natanael aproximou-se dele e disse a seu respeito. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael. Donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus. Antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Respondeu-lhe Natanael, Rabi, tu és o filho de Deus? Tu és o rei de Israel? Ao que lhe disse Jesus, por que te, te disse, vinde de vinde debaixo da figueira, cresce? Coisas maiores do que essas verás. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo, e descendo sobre o Filho do homem. Aleluia. Se você ler todo o capítulo, que nós lemos somente a metade aqui praticamente, do capítulo 1 do livro de João, você vai perceber que Jesus é batizado por João Batista que estava ali, à beira do Rio Jordão, batizando as pessoas com água. Nesse texto aqui, não conta a respeito da, da tentação de Jesus no deserto, mas a gente, pegando o livro dos evangelistas e analisando eles em conjunto, a gente percebe que isso aconteceu. Jesus, quando é batizado por João Batista, ele é levado pelo Espírito Santo até o deserto para ser tentado. Pelo diabo. Mas nesse texto aqui, já pula essa parte, já para a parte onde que Jesus começa a chamar os seus discípulos, até então discípulos, que ainda não eram chamados de apóstolos, que depois que Jesus reúne todos os seus discípulos e escolhe dentre eles doze para ser os seus apóstolos, seus seguidores mais próximos, vamos dizer assim. E nesse momento, Jesus começa a chamar a um, a chamar a outra, a Felipe, a Pedro, a Natanael. E para encurtar a história, algo que eu quero que meditar com os irmãos nessa noite, é o que acontece quando Jesus chama Felipe. E Felipe fica tão. Como que eu vou dizer assim? Ele fica tão impressionado com Jesus, que ele já vai correndo a chamar a Natanael, quando você diz aqui, quando você vê que o versículo 44, diz assim, ora Felipe era de Betsaida cidade de André e de Pedro, Felipe achou Natanael, disse, acabamos de achar aquele aqui, escreveu Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José, e Natanael faz uma pergunta interessante, mas pode haver alguma coisa boa vinda de Nazaré. Ele duvida. E quando ele duvida, diz, ele Felipe diz: "Vem ver, vem comprova você mesmo". E a Bíblia diz que Jesus, vendo Natanael se aproximando, antes de Natanael dizer alguma coisa, Jesus diz a seu respeito: "Em verdade, em verdade". Em verdade, eu digo, você é um verdadeiro israelita, em qual não há dolo. E Natanael pergunta a ele, onde você vem, mestre? E ele respondeu, antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo de uma figueira. A gente percebe que Jesus aqui ele faz uma revelação que já tinha visto Natanael antes de Natanael vê-lo. E Natanael fica impressionado de Jesus já, conhe... já saber alguma coisa dele antes mesmo de vê-lo. E ele diz assim, Rabi, tu és o filho de Deus? Tu és o rei de Israel? Você vê que ele fica tão impressionado que ele começa a perguntar se realmente ele é o filho de Deus, se ele é o rei de Israel, porque realmente... Eles esperavam este rei, eles esperavam este líder que viesse resgatar Israel de toda a perseguição, de toda a escravidão, de todos os problemas políticos e também é, é, religiosos que estavam passando naquela época. Então eles, eles antes esperavam por esse Messias, eles esperavam por esse líder que viesse libertar Israel Israel de uma vez por todas. Aleluia. E o que eu mais acho interessante é que Jesus diz assim, no versículo 50, Alguém eu te disse que te vi debaixo da figueira, você crê? Pelo simples fato de eu te ser, dizer para você que eu vi você debaixo de uma figueira, Antes mesmo de você me ver, eu já tinha te visto você debaixo de uma figueira. Só porque eu te revelei isto, você crê? Nessa tradução, que não está escrito, mas em outras traduções, Jesus diz assim, venha, porque coisas maiores do que estas você verá. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que, que Jesus estava dizendo para Natanael? Olha, o que o, a revelação que eu te fiz não é nada. A, te, a, a revelação que eu te apresentei para mostrar que eu te conheço não é nada diante daquilo que você vai ver se você me seguir. Olha a promessa que Jesus faz para Natanael, essa não é uma promessa comum, essa não é uma promessa de uma pessoa qualquer possa fazer para, para alguma outra pessoa, de que essa pessoa verá coisas grandiosas por estar com ele, e no versículo 51 ele diz que, que Natanael vai ver anjos, ele vai ver os céus abertos, ele vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do homem, ou seja, sobre ele, sobre Jesus Cristo. Então o que quer dizer? Ele está dizendo, olha, se você me seguir, você vai ver coisas grandiosas, você vai ver maravilhas, você vai ver milagres, você vai ver coisas que essa revelação que eu acabei de fazer para você não vai ser nada diante de tudo aquilo que você vai ver se você me seguir. Você percebe a promessa que Jesus faz para Natanael? E uma promessa que nós podemos pegar para nós também nos dias de hoje. Não é uma promessa que foi feita para Natanael e exclusivamente para ele. Portanto, não foi só Natanael, mas todos os discípulos, todos aqueles que andavam com Jesus, mesmo aqueles que não estavam ali como discípulos, mas talvez por interesse de alguma coisa, mas estavam ali do lado do mestre. Todas as pessoas que estavam perto de Jesus viram maravilhas acontecer. Pedro, como foi dito na última live é, da nossa madrugada no reino, ele viu maravilhas, ele viu Jesus fazer maravilhas e também fez maravilhas, porque Pedro andou sobre as águas. Pedro foi o único homem, depois de Jesus Cristo, que andou sobre as águas. E Pedro nem andou sobre as águas, não foi uma só vez, foi duas vezes, naquele mesmo momento, quando ele anda em direção a Jesus, ele fica apavorado, com medo, afunda, e Jesus o socorre coloca de pé. E de pé aonde? Em cima das águas novamente, e os dois caminham novamente, sobre as águas juntos agora até entrar no barco então você percebe que todos os discípulos todos aqueles que estavam com Jesus viram maravilhas por estar perto do mestre e o interessante é que quando Jesus antes de ir para o pai ele disse para os seus discípulos olha vocês farão coisas vocês farão coisas grandiosas e coisas maiores do que as minhas, vocês farão. Vocês farão coisas mais maravilhosas do que eu fiz. Vocês farão coisas maiores do que eu fiz. É a promessa que ele fez. Eu gosto muito de dizer isso, que a gente, muitas vezes, a gente não é abençoado, porque a gente esquece das promessas e a gente não crê nas promessas que o mestre faz. E as duas promessas, assim, vamos dizer assim, impactantes, ele faz muitas promessas impactantes, mas de acordo com o texto que nós iremos hoje, que nós acabamos de ler, uma das duas promessas impactantes que Jesus faz é esta. A primeira é esta que ele diz que quem estivesse com ele veria coisas grandiosas, veria milagres, sinais, coisas poderosas e antes de partir para o Pai ele disse que os seus discípulos fariam obras maiores do que a dele isso é muito forte isso é muito sério e a gente tem que agarrar essas promessas para nós nos dias de hoje se a gente realmente quer ver sinais e maravilhas porque infelizmente à medida que o tempo vai passando e se cumprindo a promessa que o amor de muitos irão se esfriar, o amor de muitos se esfriarão, e, e o amor se esfriando, a fé também se esfria, esses sinais e maravilhas, as pessoas não estão mais crendo que verão sinais e maravilhas. E quando vê pessoas hoje fazendo revelações e, e coisas descabidas, e muitas das vezes até totalmente paralelas à palavra de Deus, julgam aquilo como um milagre, julgam aquilo como algo grandioso da parte de Deus, mas na verdade não é o que Jesus nos chamou para ver coisas grandiosas com ele, mas na intimidade com ele, não para a gente seguir pessoas que se dizem que fazem feitos grandiosos, em nome de Jesus, para somente se promoverem e crescerem as custas do evangelho. Mas que nós temos que agarrar nas palavras de Jesus, onde ele diz que nós não veríamos coisas grandiosas feitas por mãos humanas, mas nós veríamos coisas maravilhosas feitas por Jesus e nós mesmos veríamos... É, eu não estou achando aqui a palavra correta, mas... Dentro daquilo que a gente necessita da parte de Deus, dentro daquilo que a gente almeja diante de Deus, nós veremos essas maravilhas de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a nossa fé, de acordo com aquilo que a gente busca diretamente do trono da graça, diretamente de Jesus, diretamente dele, porque essas promessas foram deles. Então a gente tem que tomar muito cuidado não desviar os nossos olhos as coisas que os homens fazem hoje, para poder destruir as fé, a fé das pessoas, mas para a gente estar de sempre com os olhos fixos naquilo que Jesus disse, que nós veríamos maravilhas por estar com Ele. E uma coisa muito forte que eu quero repetir a respeito do milagre de Pedro de andar sobre as águas, é que Pedro andou sobre as águas a primeira vez só, e ele teve medo e afundou. A segunda vez, Jesus o coloca de pé sobre as águas novamente e agora ele anda até o barco sobre as águas, mas agora na segurança do Mestre. Todos os seus discípulos, todos eles viram muitas maravilhas, viram um cego enxergar, viram um coxo andar, viram paralíticos soltar sobre as suas pernas, viram o, o, o cego ver, viram é, os mortos ressuscitarem, então eles viram muitos sinais e maravilhas, então Jesus provou realmente que o que ele estava dizendo era verdade, aqueles que seguem a ele vê maravilhas, talvez você está precisando ver alguma maravilha de Deus na sua vida, porque você não está tendo mais fé, porque você está precisando ter um encontro com o mestre, Perceba que Jesus diz assim, venha e veja. Primeiro ele pergunta onde que tu moras, onde que tu pousas, venha e veja. E quando eles começam a seguir ele, agora Natanael também seguindo, ele diz assim, olha, você ficou impressionado por ter te revelado quem você é, onde você estava, mas eu estou te dizendo, eu tô, estou tô te afirmando que se você estiver comigo, coisas maiores do que esta você verá. Você verá anjos subindo e descendo do céu. A última pessoa que a gente vê, relato na Bíblia, que viu anjos subindo e descendo do céu foi Jacó. Quando ele deita ali no deserto, sobre aquela pedra, ele viu uma escada e anjos subindo e descendo da parte do Senhor. E agora a promessa que ele faz é que ele, ele veria anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Subindo e descendo, ele veria os céus abertos. Ele veria coisas grandiosas, não só coisas que se limitam a este mundo. É isso aqui que eu estou tentando chegar nesse, nessa, nessa palavra aqui. Eu não estou conseguindo encontrar palavras corretas, mas é nisso aqui que eu estou querendo chegar, Porque muitas das vezes a gente fica impressionado, da mesma forma que Natanael ficou impressionado com as coisas deste mundo, com os milagres que acontecem, com as coisas deste mundo. Jesus provou que esses milagres, as coisas que acontecem neste mundo, o cego ver, o paralítico andar, o mudo falar, o, o morto ressuscitar, ele provou que tudo isso diante dele, perto dele, com ele, com a ajuda do Espírito Santo, isso é coisa simples para o mestre. Mas ele estava dizendo que aquele que andasse com ele veria coisas maiores do que as, esses milagres feitos, esses milagres de acordo com as coisas deste mundo perceba que ele diz para Natanael que veria o céu aberto. Ele veria o céu aberto. E a gente sabe daquele rapaz que pregou para os para os sacerdotes no templo e foi depois apedrejado, ele viu o céu aberto. Ele viu Jesus em pé no céu, com céus abertos Jesus ali olhando para ele. Então você percebe que todas as palavras que Jesus prometeu que ia fazer, que ia acontecer, realmente aconteceu. Eles viram todos esses milagres, todas essas proezas, eles viram tudo isso acontecer porque eles creram. Eles aceitaram a palavra e creram que o mestre não estava mentindo. Tudo que ele disse, tudo que ele prometeu, realmente cumpriu. E por que, que muitas das vezes a gente não é abençoado ainda neste mundo? Porque a gente não crê, a gente não a gente tem a mania de não querer acreditar no que está escrito, no que é aquilo que já está revelado para nós. E muitas das vezes a gente fica procurando as revelações, as coisas feitas por as mãos dos homens, os shows, o gospel, os que, que, que fazem revelações e, e coisas para poder atrair gente, mas a gente esquece que o que, uma, o que Jesus nos prometeu, que nós veríamos coisas maiores do que isso. Nós veríamos coisas muito maiores do que esta. Nós veríamos o céu aberto. E quando ele fala o céu aberto, ele está falando que nós veríamos tesouros das tesouro da parte de Deus, como Paulo viu, como João viu, como Ezequiel viu, como Daniel viu, como Moisés e muitos viram. Da parte de Deus eles viram os céus abertos e viram coisas grandiosas. Jesus quando ele disse de quando Jesus estava falando de coisas grandiosas, ele não estava dizendo os milagres das coisas que nós precisamos deste mundo, mas ele estava falando das coisas grandiosas, das coisas celestiais, das coisas vindas diretamente do Pai. É isso que nós temos que almejar, porque Jesus disse que aquele que procura de Deus somente as coisas deste mundo não passa de um miserável, mas nós temos que almejar as coisas grandiosas. Quando o Paulo diz que aquilo que, tá aquilo que está preparado para os escolhidos, para nós, aquilo não subiu ao coração do homem, o olho não viu, a gente não consegue perceber e nem imaginar. Paulo não estava falando ali de, de coisas terrenas, Paulo não estava falando de milagres, a gente vê coisas é, acontecerem nesse plano, mas ele estava falando de coisas grandiosas, coisas muito maiores do que estas, foi, foi o que Jesus disse para Natanael quando Jesus faz aquela revelação acerca dele, das coisas que ele estava fazendo neste mundo, e ele fica impressionado, Jesus diz assim, isso não é nada diante daquilo que você vai ver se você andar comigo, não sei se você percebeu, mas eu estou aqui há aproximadamente quase 30 minutos tentando Expressar aqui uma coisa que é muito. É, é, chega a ser difícil de expressar. É a gente almejar estar perto do Mestre e ver essas coisas grandiosas. E presenciar essas coisas grandiosas. As coisas celestiais. Porque Jesus estava falando de coisas celestiais, quando ele fala dos céus abertos, os anjos subindo e descendo. Coisas que. Só homens do passado viram. E a gente pode vir nos dias de hoje, porque a, a palavra, a promessa e o Deus que prometeu é o mesmo. Mas hoje está cada vez mais escasso essas visões, essa, essa contemplação do poder das coisas celestiais, que a gente não está mais apegado naquilo que a palavra diz aquilo que a palavra nos promete que é tudo possível ao que crer tudo é possível ao que crer a única coisa que a gente tem que fazer é andar com Jesus, andar nos princípios de Deus, para a gente poder ter o privilégio de ver essas coisas grandiosas, não tem como eu descrever aqui o que que é essas coisas grandiosas porque pelo que Jesus diz, é algo, como é que eu vou dizer? É algo pessoal, é algo particular de cada um. Você vai ver coisas grandiosas da parte de Deus, segundo a tua intimidade com Deus, segundo a sua vida com o Mestre. É isso que eu estou tentando expressar aqui nessa mensagem. Ande com o Mestre e coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas poderosas, coisas muito maiores que você pode imaginar, você vai ver, você vai presenciar, porque quem prometeu isso, como ele mesmo disse, o Pai lhe deu todo o poder nos céus e na terra. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, vamos pedir a Deus essa, essa maravilha possa acontecer conosco nós temos o privilégio de vermos coisas grandiosas, poderosas acontecerem ainda nos nossos dias. Eu não sei porquê, mas ficou difícil de expressar isso, porque realmente hoje nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão crendo mais nas coisas materiais, estão crendo mais nas coisas físicas, naquilo que se pode ver, naquilo que os homens show pode demonstrar, mas a gente não está se apegando nas coisas espirituais de acordo com o que Deus deixou escrito para nós, deixou como promessa para nós na Palavra de Deus. E eu digo e repito, a gente muitas das vezes não é abençoado, não conseguimos, não conseguimos contemplar essas coisas grandiosas, porque a gente, infelizmente, estamos esfriando, o nosso amor pela palavra o nosso amor e nosso apego pela palavra nossa fé pela palavra hoje os homens estão crescendo tanto em sabedoria de acordo com a sabedoria humana estão cada vez mais distante de Deus é por isso que Tiago diz que a gente tem que ter cuidado de sermos é, sábios os nossos próprios olhos porque quando você é sabe os seus próprios olhos você acaba esquecendo de buscar sabedoria segundo a palavra de Deus, segundo as vontades de Deus. E assim a gente vive uma vida seca, uma vida sem espiritualidade e não consegue discernir o que Deus quer falar conosco quando Jesus quer falar com a gente que ele quer mostrar pra gente coisas grandiosas, coisas poderosas, coisas que a gente não pode entender neste mundo, mas se a gente andar com ele, nós vamos presenciar essas coisas poderosas. É promessa dele. E como eu já disse, não tem como eu descrever o que, que é isso, o que que é essas coisas poderosas, porque é algo particular de cada um, que Jesus vai revelar a cada um, com certeza, se nós andarmos com ele. Essa é a promessa. E quem prometeu é fiel. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, o Senhor Deus, Deus de misericórdia, graças te dou, Pai, por essa oportunidade, por esse momento de estarmos aqui lendo a tua palavra, Senhor. Dentro da minha pouca sabedoria, Senhor Deus, eu, eu tive dificuldade de expressar, Senhor Deus, a tua vontade, eu tive dificuldade de expressar o que, que é essa coisa grandiosa que o Senhor tem preparado para nós, Pai? Porque é difícil de expressar isso. Mas eu sei que o Senhor tem coisas grandiosas, coisas poderosas, coisas inalcançáveis, que a gente só pode alcançar se andarmos com o Mestre, se andarmos com Jesus, se cremos que a Tua Palavra é fiel para cumprir todas as promessas como o Senhor prometeu a se colocar o teu povo no povo, o teu povo na terra prometida e assim fez, diante dos olhos de toda a congregação, diante dos olhos de todo o povo. o oh, Pai querido, Pai amado, que possa voltar, se o Deus, em nos nossos corações essa fé de crer que o Senhor é fiel para cumprir toda a tua palavra. Ô oh, Pai querido, Pai amado, levante uma geração, Senhor Deus, que crê na tua palavra, que não tenha vergonha de falar da tua palavra, que possa, assim Senhor Deus, levantar uma geração, Pai querido, que não tenha vergonha, de Senhor Deus, de falar das tuas promessas, de falar do teu amor, que não seja fria na tua palavra, Senhor Pai querido, e que possas ter coragem de buscar e presenciar essas maravilhas que o Senhor prometeu para cada um de nós, quando andarmos com o Senhor, quando andarmos com Jesus, Pai querido, Pai Santo, talvez neste momento aquele que está orando conosco está precisando ver, Senhor Deus, essa coisa grandiosa, está precisando ver, Senhor Deus, um milagre acontecer, está precisando, Pai, presenciar os céus abertos, faça esse milagre, faça essa maravilha no coração, na vida de cada um, Pai querido, Pai amado, para nos reforçar na Tua presença física e espiritualmente, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor assim eu te peço, assim eu te imploro assim eu te, eu te rogo segundo a tua misericórdia coloque em nós essa ânsia Senhor Deus, esta fé de crermos que a tua palavra é fiel e verdadeira para cumprir todas as promessas de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua individualidade em cada filho de Deus em cada escolhido de acordo com a particularidade de cada um de acordo com a intimidade que cada um tem contigo Pai Santo, Pai amado, dê Teu povo motivo de testemunhar, Senhor Deus, os Teus feitos nesta terra e as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós no céu aberto. Pai Santo, Pai amado, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Graças a Deus. Se você crê que você andar com Jesus, você também vai ver coisas grandiosas, diga aí, eu creio em nome de Jesus, se eu andar com o mestre, se eu estar com ele, eu vou ver coisas grandiosas, coisas inefáveis, os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, porque é promessa dele, se andarmos com ele, nós veremos coisas grandiosas, amém? Se você crê dessa forma, escreva aí, eu creio na palavra inerrante do nosso Senhor, que pode passar céus e terras, mas a sua palavra jamais irá passar, amém? Porque segundo a segunda própria Bíblia diz que Deus não é homem nem filho do homem para que minta, então se nós nos agarrarmos realmente com força, com fé, com a palavra de Deus, nós sim poderemos ver coisas grandiosas da parte de Deus, amém? Então fica na paz, na paz que excede todo entendimento, deixe seu like, comente, deixe um comentário, eh, Divulga o link da live, nos ajude a trazer mais pessoas para estar aqui com a gente meditando e orando nesse momento peculiar que é a nossa madrugada no reino em nome de Jesus, amém? Então que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e consolações do Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos aqueles que aguardam a vida à volta do nosso Mestre, Jesus de Nazaré, e se você crê, diga amém, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Fica na paz, e até amanhã, às 23h56 na nossa madrugada no reino. Fica na paz, que o Senhor te abençoe fortemente, em nome de Jesus. E deixe seu comentário, que eu respondo a todo mundo, responda a todos um comentário, se eu não responder os comentários agora ao vivo, eu sempre respondo depois é, no vídeo gravado. Amém? Mas não deixe de deixar os comentários aí. Em nome de Jesus. Fique na paz. Em nome de Jesus.